Pessoas que ostentam para se sentirem bem e até mesmo preenchidas, em algum momento da vida percebem que nada do que fazem é capaz de fazê-las se sentirem por completas, porque nada disso é o que elas realmente amam. Portanto, se faça a pergunta correta, pois a pergunta que te leva ao erro é O que eu quero fazer? A pergunta que pode te levar ao lugar que você gostaria de chegar é O que eu quero colher? Porque quando você se pergunta o que deseja colher, você descobre o que deve fazer, para que em algum momento da sua vida, você chegue exatamente aonde você gostaria de estar. Portanto, deixe de lado a necessidade de mostrar para os outros o que está fazendo, pois isso não significa necessariamente que está feliz. Apenas demonstra que está desprovido do que realmente é capaz de te fazer feliz. E aliás, peço que deixe um comentário para que ajude a engajar esse vídeo e o faça chegar às pessoas que realmente precisam ouvir isso, pois essas são muitas. Ademais, vamos ao que interessa. Primeiramente, cair nas armadilhas da ostentação se tornou algo muito comum e corriqueiro, pois as campanhas de marketing, que tanto exercem influência na sociedade, pegaram esse termo ostentação, deram uma repaginada nele e assim o dissimulou como qualidade de vida te fazendo, muitas das vezes, acumular coisas das quais são inúteis ou mesmo desnecessárias, te de provocando adotar padrões de consumismo, preocupações e até mesmo valores que podem ser dispensáveis quanto ao que verdadeiramente se idealiza como qualidade de vida. Desse modo, ninguém é capaz de determinar o que seria considerado como qualidade de vida para outra pessoa, a não ser se for por ela e para ela mesma. Portanto, buscar se encaixar em padrões podem fazer com que você caia nas armadilhas da ostentação. Enfim, outro ponto demasiadamente importante refere-se ao exibicionismo das pessoas, buscando assim ter atenção nas aparências, encarregando de ocupar-se com coisas somente para aparecer e, por via das regras, até concordo que possa ser favorável expor uma conquista ou uma vitória. Mas que estes precisem de motivos realmente importantes, porque se for apenas para ficar querendo mostrar para os outros que conquistou algo, isso não te levará a lugar algum, podendo até mesmo te causar dores de cabeça. Por isso, se contenha, sei que é bom querer compartilhar uma conquista, porém que isso seja feito apenas quando tiver certeza de que não há nada que os outros possam fazer para te prejudicar. Por outro lado, também não se sinta na obrigação de agradar as pressões sociais, em que as pessoas esperam coisas de você, e também não se apegue ao que os outros dizem, que você tem que ter ou mesmo fazer. Por exemplo, caso tenha subido de cargo e se tornado um gerente em sua empresa, as pessoas começarão a falar que agora que você subiu de cargo, tem que trocar de carro. E o porquê faria isso? Se gosta do seu veículo, e tem motivos razoavelmente econômicos para continuar com aquela escolha. Porque se sentiria na obrigação de fazer algo do qual não é de sua vontade e provavelmente te colocar em condições financeiramente endividadas, só para poder sentir o prazer de mostrar seu status, a sua diversão, seu luxo e o quanto está feliz em gastar o seu dinheiro com a nova posição de gerência que adquiriu? Portanto, prefira ser uma pessoa reservada